Oi meninas, tudo bem com vocês? O meu nome é Osana e esse é mais um vídeo do canal. Sobre delineados qual é o seu tipo de olho para cada tipo de delineado Bom, esse vai ser o conteúdo de hoje É o meu preferido E vem aprender comigo, menina Como é que tu vai fazer o delineado no teu olho Seja ele pequeno, seja o teu olho amenguado Seja ele esticado Pode ser qualquer tipo de olho, gente Eu te garanto que o delineado que eu vou te ensinar aqui E a forma que eu vou te ensinar Vai dar certo no teu olho, tá? Só basta praticar que eu te garanto que dá tudo certo É um pedido de uma seguidora muito obrigada pra você não esquece aí de deixar o teu gostei E gente, se inscreve no canal E é isso, gente, bora pro vídeo Então eu vou estar aqui citando pra vocês E colocando a imagem de olhos que existem por aí E que esse delineado pode sim se adequar a esse tipo de formato Vamos lá, gente, começando com o amendoado Aquele olho mais puxado é, Os olhos amendoados, quando você olha, ele já tem um efeito natural de um gatinho Então se você fizer um delineado, fica, ó maravilhoso. Também a gente vai ter os olhos redondos. Ele geralmente tem uma tensão mais aqui na parte do meio, né? já fala redondo. Também a gente vai ter o formato para cima e para baixo. Que eu vou estar tá colocando aqui, ó, para cima e para baixo. Para vocês ir comparando aí a diferença. O para baixo tem que ser um delineado diferente. Que eu vou trazer no próximo conteúdo, tá? Também temos os olhos monólidos. Gente, é um nome bem diferentezinho. Mas monólidos é os olhos que são mais asiáticos. Os olhos. Talvez mais baixos e esticados Também temos o protuberantes Eu vou colocar aqui a imagem pra vocês Eu não pesquisei muito sobre ele Mas ele também é muito bonito Pela foto ele é muito bonito E também dá super certo com o delineado E também vamos ter aqui os olhos grandes tá? Que geralmente eles são mais fundos Nessa parte aqui Mas eles são bem grandes Que dá pra fazer um delineado super grosso E não tem problema algum, também fica perfeito Além de todos esses formatos, a gente também vai ter o olho pequeno. Então, gente, independente do seu olho ser mais baixo um pouquinho, mais alto um pouquinho, se você souber aplicar a forma correta, como eu vou lhe ensinar, vai dar super certo também. Aí, algumas pessoas se perguntam, você vai fazer um delineado, um único formato para todos esses olhos, sendo que eu faço o único formato no meu, esse formato aí que você fez e não deu certo. Tem as técnicas e tem... É os locais certos de você iniciar Tá? Então aqui a gente pode perceber Que eu tenho esse olho um pouco mais baixo Do que esse Esse aqui é um pouco mais alto E tá tudo bem, gente Um lado do nosso rosto ele é um pouco mais alto O outro é mais baixo, tá bom? É o seguinte A gente puxa o delineado desse fim do olho Pra cima Beleza Puxei aqui no final do meu olho Aí o que que acontece? Muitas pessoas por ter essa parte baixa Como vocês vê, Baixa, ela passa aqui direto essa estrutura de delineado é apropriada Para olhos baixos E tá totalmente certo, olhos baixos Assim, a gente faz aqui Faz aqui, ó, e desce E vem fazendo um degrauzinho E quando abre o olho Fica desse jeito, tá? Não fica totalmente assim é, No próximo vídeo eu vou estar tá explicando como é que funciona eu Vou fazer bem direitinho pra vocês entenderem tá? Mas nesse vídeo o conteúdo não é esse Eu tô explicando pra vocês que tem sim Como fazer esse delineado em olhos pequenos Agora, se você não aprender nesse, eu passo outro ensinando o delineado apropriado para olhos pequenos, tá bom? Mas só explicando pra vocês, gente. Tem algumas pessoas que não conseguem fazer o delineado totalmente reto sem passar por essa linha aqui do olho. Então, assim, gente, o que atrapalha, na verdade, não é o seu formato. É essa linha aqui, ó, sabe? Essa linha da pálpebra, que ela fica por cima de, dessa, dessa partezinha do olho. Então, o que é que vai acontecer? Você apenas vai vir reto, ó. A, a minha linha do meu olho acaba bem aqui, então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou passar o delineado embaixo dela. Eu não vou passar por cima, eu vou passar embaixo, tá bom? Então, esse aí é uma das técnicas que muitas pessoas erram por não saber. É, esse é o segredo, tá? Pra você estar fazendo o delineado totalmente reto e perfeito. Vou estar mostrando pra vocês o passo a passo, gente. Bora lá que eu já tô cansada de falar. Bora! Meninas, agora vamos iniciar aqui o delineado O início do nosso vídeo foi um pouco longo porque é essencial aquelas duas etapas, tá? Você saber o formato do seu olho e você saber qual o local correto de fazer o seu delineado, tá? Então se você não assistiu, volta lá porque é essencial você saber esses dois passos que eu iniciei aqui o vídeo Agora a gente vai pra prática e você vai ver aí passo a passo de como eu faço o meu delineado Primeiramente eu levanto um pouco o olhar e venho fazendo a primeira listrinha é a partir do olho e subindo Gente, eu vou dar uma atravessada aqui no braço Pra poder se dar certo Mas vocês, olha aí Quando vocês for fazer, vocês fazem direito Olha só Só pra vocês verem aqui, tá? Eu pego aqui do final do meu olho E venho levando até a sobrancelha Sem encostar nessa dobrinha Feito isso, agora a gente vai vir fazendo aqui o esqueleto de cima Pego aqui do meio do delineado E agora a gente vai só ajeitando Olha só meninas, como vocês viram aí no vídeo, tá? Eu fiz o primeiro rabinho puxando aqui pra cima de início com a sobrancelha, depois trouxe aqui fazendo o esqueleto da parte de cima E juntamente é, trazendo em cima, eu já vim aqui fazendo um puxadinho mais ou menos até esse início aqui Se você gostar, você pode estar fazendo aqui também é, o rabinho, né? Tem pessoas que fazem aqui em cima, geralmente eu não gosto de fazer Porque o meu olho, gente, ele já é pequeno Então se eu fizer aqui em cima, ele vai ficar mais pequeno Então geralmente eu não gosto, eu faço apenas aqui nessa parte de trás, olha Fica assim, tá? Às vezes eu faço um pouco mais fininho e aí, como esse ficou um pouco grosso, eu venho aqui só com o corretivo dando uns retoques. Geralmente, gente, quando eu faço o delineado, não tem necessidade de fazer isso aqui, porque eu já sou bem acostumada. Mas, como eu tô gravando, gente, fazer maquiagem gravando é um pouco difícil, acaba errando, então. Eu achei necessário também pra mostrar a vocês, né, que a gente era é também normalmente. E que pode estar aí ajustando com o corretivo e o pincel, tá? Mas é bem fácil fazer você fazendo aí sozinha em casa. Sem uma câmera é bem mais fácil. E agora eu vou fazer esse mesmo jeito aqui no outro olho e vou gravar tudo aqui pra vocês verem Olha só gente como ficou, fiz aqui desse lado bem ligeirinho Esse aqui tá um pouco mais fininho, eu vim aqui é apenas consertando a parte de baixo E aqui também na parte de cima, tá? Deixando igualzinho o outro Olha só gente, ajeitei, ficou igualzinho ao outro, depois que eu passei aqui o corretivo. E, gente, como eu falei pra vocês, maquiar gravando é muito difícil Porque aqui o principal é vocês verem o que eu tô fazendo, não é eu ver Como eu não tô vendo direito o que eu tô fazendo, aí fica bem complicadinho Mas dá pra vocês entenderem, quem me conhece como eu garanto um delineado Mas realmente gravando é muito complicado E é só pra vocês saberem como eu faço E também o um segredinho pra ele sair retinho Mesmo sendo um olhinho totalmente pequeno Olha só, gente Mesmo se eu fizer assim, ó, ainda dá pra ver totalmente retinho Fizer assim, fica perfeito Agora a gente vai aqui pro extra do vídeo eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu faço Quando eu faço esse tipo de delineado Que é deixar o meu olho mais marcante Aí eu venho aqui, ó Com um de esfumar, mais pequeno Pego uma sombra bem marrom escuro Gente, um marrom escuro quase preto Tá? E venho aqui, ó No canto externo do olho Olha só, gente, como é que fica Então essas duas, é as duas formas que eu uso Tá bom? Então vou fazer isso aqui no outro olho e volto já Eu também amo fazer esse formato de delineado Eu acho que valoriza bastante o olho Eu venho apenas aqui, ó, com o iluminador E passo aqui no cantinho do olho E olha só, só de passar aqui o brilho no cantinho do olho Já dá mais um valorizado no delineado E fica maravilhoso, gente Eu... Bom, gente, o intuito desse vídeo foi além de ensinar vocês como fazer da forma certa, também foi pra mostrar pra vocês que tem sim como fazer um delineado em um olho pequeno, tá? Nesse vídeo aqui, gente, é especificamente para olhos grandes, tá? Olhos mais levantados. Mas o meu, ele é pequeniníssimo e mesmo assim dá pra fazer. Então se você tem um olho pequeno e quer fazer e não sabe como, esse aqui também pode funcionar pra você, tá bom? Mas lembrando que no próximo conteúdo eu vou fazer um delineado apropriado para olhos pequenos e baixinhos que nem o meu, que muitos de vocês já sabem, aquele é é delineado em forma de asa, né? Ou então em forma de degrau, tem dois tipos de delineado para nós, então eu vou trazer eles dois pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, o conceito desse vídeo foi esse de mostrar pra vocês que tem como fazer tá sendo retinho e perfeito em todos os formatos de olho, independente de qual ser. e esse foi mais um conteúdo de maquiagem provavelmente vamos ter muitos conteúdos aqui ainda, eu também estou pesquisando em algumas instituições de cursos para trazer aqui pra vocês, tá bom? Tô pesquisando coisas de estudo, escola, cursos gratuitos, com certificados gratuitos ou pagos aí na faixa de até 20 reais. Então se vocês querem mais conteúdo bom, conteúdo de maquiagem, ou conteúdo sobre estudo, ou seja aí o que for dica, tutorial, vlog, se inscreve aí pra tu receber mais notificação. Então é isso, gente. Um beijo. Deixa aí nos comentários o que tu achou do vídeo. Se tu vai testar esse, esse delineado ou se tu já fez ele, o que tu achou no teu olho, tá bom? Então não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, deixa aí teu comentário, conversa comigo, amiga, que tu sabe que eu te respondo. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo